Ainda que o homem tenha dificuldade de se manter em pé. Existe um Deus que quando o homem cai, o homem reconhece que ele precisa de Deus. Existe um Deus que tem uma mão de misericórdia que se estende e pega o homem na sua queda e o coloca de pé. E mais do que isso, manifesta a sua vontade dizendo que está escrito em Ageu 2,9. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos.